Fala aí galera, você assim como eu, é louco, é bom, é bom Pessoal, estou aqui com o Júlio, ele está fazendo um curso aqui na Lavaquia de Investimento, né? E ele estava batendo papo aqui com o Alexandre, que é um instrutor aqui também do curso. E o Alexandre veio comentar comigo e eu perguntei ao se ele poderia falar alguma coisa aqui com a gente. Pessoal, o Júlio pagou, né, uma pessoa para fazer um forro na casa dele, né? E a pessoa que fez o forro na casa dele, pessoal... Alexandre, vai pegar aqui, ó. A pessoa fez um, um forro usando um montante de 48, numa distância de 3 metros e pouco, e usou para arame 18 amarrado aqui, ó. Nem arame 18 perna dupla ele usou. Ele usou um arame lá 18, uma coisa meio meio doida lá, né? Que não deu para entender muito bem. Mas isso, pessoal... Fica uma dica aí, né, João? O João está fazendo um curso aqui e ele tá vendo aqui as formas corretas de se executar um projeto, não é isso, João? Verdade. É, tá. O que tu tem achado aí do curso? O curso é super interessante, a gente aprende o que eu de forma correta, de acordo com as normas. Norma, né? Para evitar que aconteça o que aconteceu aí, o risco de cair o forro dele em cima da minha cabeça, que são por um quarto. Isso. Isso feito com segurança, prejudica o cliente, porque aí o problema está lá. E, e, e, por exemplo, querendo ou não, tá ali você, sua esposa, ou pode entrar uma criança ali naquele lugar, é, né? E o fogo cai, é um problema tremendo. Então, pessoal, é, é, muita gente diz: ah, é fácil fazer fogo de drywall, é só ver um vídeo na internet. O vídeo lá na internet, às vezes a pessoa que estava te ensinando, às vezes o cara aprendeu lá na internet também, lá, lá no YouTube também. E o cara que está te ensinando, é uma coisa que eu sempre digo, João, tem muita gente no YouTube ensinando aquilo que ele não sabe fazer. Porque hoje em dia, todo, o sonho de todo mundo que está lá no YouTube é virar é, YouTuber profissional, né? É ser remunerado pelo YouTube. Então, o cara, o, cara, o cara é um blogueiro. O cara é um blogueiro. Aí ele resolve ensinar a fazer elétrica, ele resolve ensinar a fazer drywall, ele resolve ensinar a fazer pintura, ele resolve ensinar o cara a dirigir, ele resolve ensinar o cara a fazer comida. Ele resolve fazer, ensinar um monte de coisa para a pessoa. Só que ele não sabe nem para ele mesmo. Então, pessoal, se você quer executar, se você quer ser um profissional em qualquer área, se capacite para você não fazer esse tipo de coisa na casa do cliente. tá? É, é, porque você pode acabar prejudicando ao cliente de uma forma que você não vai ter como um ressarcir qualquer dano físico que você criar, criar a esse cliente, você depois não vai ter como um assim tá bom? Então, obrigado aí, Júlio, tá? Obrigado, obrigado aí você pela é confiança em fazer o curso aqui na Larroque Investimentos, né? Como é que você nos achou? Não, excelente. Não, como é que você nos achou, né? Internet? Ah, fui pesquisando Pesquisando? Legal. Eu conheci uma hora, trago vídeos e dizer fazer o curso. não só acompanhar os vídeos, tentar fazer, é melhor você aprender da forma correta, lindo, é bem interessante. Tá legal? Obrigado aí, Júnior. Um abraço pra você que, como eu, é louco por drywall.